CAPÍTULO 6 – AS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES DA AMÉRICA Após tratarmos da história da família Fox e dos problemas que ela suscita, retornemos à América para observar os primeiros efeitos da invasão desses seres de outras esferas. Nem sempre foram positivos esses efeitos, houve loucuras de indivíduos e extravagâncias de comunidades. Uma dessas extravagâncias, baseada em comunicações recebidas pela mediunidade da senhora Benedict, foi o círculo apostólico. Começou este com um pequeno grupo de homens que acreditavam fervorosamente num segundo advento, procurando confirmar essa crença pelas comunicações dos espíritos obtiveram pretensas comunicações dos apóstolos e profetas da Bíblia. Em 1849, James L. Scott, ministro batista do sétimo dia, de Brooklyn, reuniu em Auburn o referido círculo, hoje conhecido por movimento apostólico. Seu chefe espiritual era supostamente o apóstolo Paulo, a Scott juntou-se o reverendo Thomas Lake Harris, estabelecendo ambos no Mountain Cove, a comunidade religiosa que atraiu numerosos seguidores por vários anos, até esses incautos se desiludirem e abandonarem esses autocráticos líderes. Esse homem, Thomas Lake Harris, é, certamente, uma das mais curiosas personalidades de que temos registro. Não se poderia dizer se, em seu caráter, predominava a personalidade do Sr. Jekyll ou a do Dr. Hyde. Tudo nele era extremado. Ora fazia o bem, ora o mal. Fora, originariamente, ministro universalista, quando adquiriu o reverendo, título usado por ele durante longo tempo. Afastou-se de seus coligados e adotou os ensinos de Andrew Jackson Davis, tornando-se espiritualista fanático. Finalmente, apresentou-se como um dos condutores autocráticos das almas e das bolsas dos colonos de Mountain Cove. Em dado momento, porém, esses colonos chegaram à conclusão de que eram suficientemente capazes de cuidar dos próprios interesses Fossem estes espirituais ou materiais, forçando Harris a abandonar sua vocação e ir para Nova York, onde se lançou ardorosamente no movimento espiritualista. Pregou em Dodworth Hall, quartel-general do culto, conquistando grande e merecida reputação pela notável eloquência. Sua megalomania, possivelmente obsessão, irrompeu de novo. Apresentou exigências extravagantes não toleradas pelos espiritualistas sérios e sensatos que o acompanhavam. Havia algo, no entanto, que pôde realmente levar adiante. A inspiração, proveniente do verdadeiro e elevado impulso poético, embora não se pudesse dizer se esse impulso era inato ou não. Nesse estágio da carreira, ele, ou algum poder por seu intermédio, produziu alguns poemas de grande inspiração. Entre esses poemas, podem ser citados Um lírico da Idade do Ouro e A Terra da Manhã. Irritado pela recusa dos espiritualistas de Nova York em admitir suas pretensões de superioridade, Harris, em 1859, veio para a Inglaterra, onde ganhou fama por sua eloquência, demonstrada em conferências cujo conteúdo se restringia a denunciar seus antigos colegas de Nova York. Cada fase da vida desse homem era a continuação das máculas da fase anterior. No ano de 1860, em Londres, a vida de Harris atraiu subitamente maior atenção dos britânicos, especialmente dos possuidores de gosto literário. Certa ocasião, numa de suas conferências em Steinway Hall, foi ele ouvido pela Sra. Oliphant. Esta dama ficou tão envolvida por sua pujante eloquência que colocou o pregador americano em contato com o filho, Lawrence Oliphant, um dos homens mais brilhantes de sua época. É difícil entender-se como se desenvolve o processo de atração. O ensino de Harris nada tinha de incomum, salvo o fato de abranger a ideia do Deus Pai e da Mãe Natureza, lançada por Davis. Oliphant, no entanto, considerava Harris um grande poeta, referindo-se a ele como o maior poeta da época, embora não fosse ainda famoso. A despeito de sua capacidade para ser juiz nesse assunto, sua conclusão sou extravagante num período em que se destacavam Tennyson, Longfellow, Browning e tantos outros poetas. No final da história, depois de atrasos e hesitações, mãe e filho renderam-se completamente ao domínio de Harris, passando a realizar trabalhos manuais numa nova colônia, em Brockton, Nova York, onde se colocaram numa espécie de escravidão voluntária. Se tal abnegação era santa ou tola, isto é questão para os anjos. Parece tola, porém, quando se sabe da imensa dificuldade de Lawrence Oliphant para afastar-se da colônia a fim de contrair matrimônio, expressando, no entanto, humilde gratidão ao tirano, ao lhe ser finalmente dada a pleiteada permissão. liberado também para cobrir a guerra franco-germânica de 1870, tarefa por ele realizada de modo brilhante, como era de se esperar, retornou mais uma vez à servidão, sendo um de seus deveres o de vender morangos dentro dos trens que passavam pela cidade. Afastado de sua jovem esposa, então enviada para o sul da Califórnia, permaneceu em Brockton. Só em 1882, passados 20 anos de seu primeiro envolvimento com Harris, Oliphant, após a morte da mãe, quebrou os singulares liames. Depois de árdua luta, no curso da qual Harris tomou medidas para encarcerá-lo num asilo, uniu-se de novo à sua mulher... Recuperou algumas de suas propriedades e reassumiu a vida normal. Nos últimos dias de sua vida, descreveu o profeta Harris no livro Mazolan. Este livro retrata não só a personalidade extraordinária desse homem, como também a do próprio Olifan, de maneira tão brilhante que o leitor talvez fique satisfeito de encontrar algumas notas sobre o assunto, no apêndice. Tais manifestações, como a de Harris e outros, foram tão somente refugos do movimento espiritualista, de modo geral progressista e sensato. Essas singularidades perduravam na medida de sua aceitação. Note-se, entretanto, que todas elas, como, por exemplo, as ideias comunistas e de amor livre professadas por algumas seitas grosseiras, eram inescrupulosamente exploradas pelos adversários como se fossem características do movimento como um todo. Vemos que as manifestações espirituais, com tenham obtido atenção do grande público a partir das meninas Fox, eram conhecidas muito antes. Aos testemunhos a esse respeito, pode-se juntar o do juiz Edmonds. Foi há cerca de cinco anos, diz ele, que o assunto primeiramente atraiu atenção pública. Entretanto, nos dez ou doze anos precedentes, irrompiam manifestações do gênero, com maior ou menor intensidade, em diferentes locais do país. Tais manifestações, porém, eram encobertas pelo medo do ridículo ou pela ignorância de seu significado. Entretanto, Imediatamente após a publicidade obtida pela família Fox, inumeráveis médiums foram aparecendo. Não era novo o dom apresentado por estes. Todavia, à medida que alguns divulgavam corajosamente as faculdades de que eram portadores, outros médios os seguiam, divulgando também as suas. De igual modo, o dom universal da mediunidade começou, pela primeira vez, a ser livremente desenvolvido. Em abril de 1849, ocorreram manifestações na família do reverendo A. H. Jervis, ministro metodista de Rochester, na do Sr. Lyman Granger, também de Rochester, e em casa de Deacon Hale, na cidade vizinha de Greece. Seis famílias da cidade adjacente de Auburn, começaram também a desenvolver a mediunidade. Não houve, em nenhum desses casos, participação direta das meninas Fox. Eram estas apenas líderes. Abriram caminhos e foram seguidas. Os pontos marcantes dos anos subsequentes foram o rápido aumento do número de médiums em toda a parte e a conversão de grandes homens públicos ao espiritualismo. Entre estes últimos podem ser citados o juiz Edmonds, o ex-governador Talmadge, o professor Robert Hare e o professor Mapes. O apoio dado por homens insignes provocou enorme repercussão, embora ao mesmo tempo tenha feito crescer a virulência dos opositores, Desafiados agora a enfrentar não mais um punhado de pessoas tolas e iludidas, mas homens de respeito, cujas palavras podiam chegar ao público diariamente pela imprensa. Houve ainda mudança de característica das manifestações espirituais. Nos anos de 1851 e 1852, a senhora Hayden e de de Home foram instrumentos da conversão de muitos. Diremos mais a respeito desses médiums em outros capítulos. Em comunicado ao público, inserido no The New York Courier, de agosto de 1853, o juiz Edmonds, homem de elevado caráter e inteligência brilhante, fez convincente relato de sua própria experiência é curioso o ocorrido nos Estados Unidos. Eminentes cidadãos ofereceram, nesse período, provas notáveis de coragem moral. Mas, nos últimos anos, como se pode ver, houve um retrocesso a esse respeito. O autor, em recente viagem àquele país, encontrou muitos conhecedores da verdade psíquica. Estes, no entanto, absten de publicar suas convicções, receosos de uma imprensa zombeteira. No mencionado artigo, o juiz Edmonds descreve minuciosamente os fatos que o levaram a formar seu convencimento. Vamos narrá-los com alguns pormenores, porque é muito importante mostrar a base sobre a qual um homem altamente educado recebeu o novo ensino. Minha atenção foi primeiramente atraída para a questão do intercâmbio espiritual em janeiro de 1871. Encontrava-me, naquela época, afastado do convívio da sociedade, trabalhando sob grande depressão de espírito. Ocupava todas as horas de descanso com leituras a respeito da morte e da sobrevivência do ser. No curso de minha vida... Não apenas lera, mas também ouvira do púlpito, sobre esse assunto, tantas doutrinas contraditórias e conflitantes, que ficava difícil acreditar em algo. Não poderia aceitar o que não conseguisse compreender. Procurava ansiosamente saber se, após a morte, reencontraríamos aqueles a quem tínhamos amado e como se daria esse encontro. Fui convidado por uma amiga a testemunhar as batidas de Rochester. Aqueci o convite não só para contentá-la, como também para passar o tempo de uma hora tediosa. Pensei muito sobre os fenômenos ali observados, decidindo examinar o assunto para compreendê-lo devidamente. Se fosse fraude ou ilusão, julgava poder descobri-lo. Durante cerca de quatro meses, dediquei-me, ao menos duas noites por semana, algumas vezes mais, a assistir a esses fenômenos em todas as suas fases. Guardava cuidadosos registros de tudo e, de tempos em tempos, comparava as observações feitas para identificar inconsistências e contradições. De tudo que me vinha às mãos sobre o assunto, e especialmente a respeito das supostas descobertas de fraude. Fui a vários locais para observar médiums diferentes. Reuni-me com diversos grupos, nos quais frequentemente encontrava pessoas que me eram estranhas, sendo que, algumas vezes, o grupo inteiro não sabia quem eu era. Essas reuniões realizavam-se ora no escuro, ora em plena luz. Seus assistentes eram, em geral, adeptos zelosos, mas... Em muitas ocasiões, a Assembleia compunha-se de descrentes inveterados. Enfim, aproveitei todas as oportunidades para estudar o assunto. Nessa época, como descrente, testei bastante a paciência dos espiritualistas, tal o meu ceticismo, a minha astúcia e a obstinada recusa em modificar as próprias ideias. Vi algumas pessoas renderem-se à fé em uma ou duas sessões, outras... Sob as mesmas circunstâncias, persistirem na descrença, e outras mais negarem-se a testemunhar os fatos, mantendo-se descrentes incorrigíveis. Não podia imitar qualquer um desses grupos, mas recusava-me a crer, a não ser diante de uma prova incontestável. Essa prova só apareceu depois de muito tempo, mas veio com tamanha força que nenhum homem sensato poderia negar-lhe crédito. Como se vê, o mais antigo dos notáveis convertidos à nova revelação tomou extremas precauções antes de se deixar convencer da realidade do espírito. A experiência mostra ser a fácil aceitação dessa realidade muito rara entre os pensadores sérios, dificilmente encontrando-se um espiritualista de renome, cujos estudos e reflexões não tenham requerido um noviciado de vários anos. Tal circunstância estabelece impressionante contraste com as opiniões negativas, baseadas no preconceito e nos relatos tendenciosos e escandalosos de autores secretários. No excelente resumo de seu posicionamento, incerto no artigo citado, artigo que teria condições de convencer todo o povo americano se esse estivesse pronto para assimilar seu conteúdo, prossegue o juiz Edmonds, demonstrando a sólida base de sua crença. Dá ênfase ao fato de nunca ter estado só quando essas manifestações ocorriam, contando, portanto, com o apoio de muitas testemunhas. Mostra ainda as cuidadosas cautelas que adotou. Depois de haver confiado em meus sentidos para investigar as várias fases do fenômeno, invoquei o auxílio da ciência e, com a ajuda de competente eletricista com sua maquinaria, além da de oito ou dez pessoas inteligentes, educadas e sagazes, examinei o assunto. Realizamos nossas pesquisas durante muitos dias, fim dos quais estabelecemos, para nossa satisfação, dois pontos. Primeiro, os sons não eram produzidos por atuação de qualquer pessoa presente ou em local próximo. Segundo, não surgiam à nossa vontade. Ocupa-se sinceramente dos pretensos desmascaramentos vistos nos jornais. Alguns deles constituíam acusações legítimas contra determinado vilão, mas, de regra, consciente ou inconscientemente, causavam mais desilusão ao público do que os males denunciados. Durante o período dessas experiências, diz ele, apareceram nos jornais várias explicações e descobertas de fraudes, como eram denominadas lia com cuidado, na esperança de encontrar algo que me ajudasse nas pesquisas. Não podia, entretanto, senão sorrir ante a temeridade e a futilidade das explicações dadas. Por exemplo, enquanto certos professores ilustres de Buffalo se congratulavam por haverem descoberto a causa de tudo no dedo do pé e na junta do joelho, houve, nessa mesma cidade mudança na forma das manifestações, pois se transformaram estas no toque de campainhas colocadas debaixo das mesas. Tal argumento assemelha-se à solução dada posteriormente na Inglaterra por douto professor, que atribuiu o bater da mesa a determinada força existente nas mãos nela apoiadas, desconsiderando o fato material de as mesas, muito frequentemente, se moverem sem mão alguma sobre elas. Após tratar da objetividade do fenômeno, o juiz toca na questão mais importante, a da fonte. Segundo declarou, recebeu respostas a perguntas mentais. Seus pensamentos foram revelados e determinados propósitos seus, guardados em segredo, tornaram-se públicos. Observa ainda ter ouvido médiuns falando grego, latim, espanhol e francês, sendo eles mesmos desconhecedores dessas línguas. Essas circunstâncias levam-no a considerar a possibilidade de as manifestações serem explicadas pelo reflexo da mente de pessoas vivas. Tal possibilidade tem sido estudada exaustivamente pelos investigadores, pois os espiritualistas não costumam aceitar sua doutrina irrefletidamente, mas percorrem a estrada do novo conhecimento, passo a passo, testando cuidadosamente o caminho. O procedimento adotado pelo juiz Edmonds é exatamente o mesmo seguido por muitos. Dá as seguintes razões para a negação do reflexo de outras mentes humanas. Alguns fatos... Desconhecidos no momento da comunicação, foram posteriormente verificados, como neste exemplo. Quando, no último inverno, eu viajava pela América Central, meus amigos da cidade tiveram notícias de meu paradeiro e do estado de minha saúde por sete vezes consecutivas. Ao retornar, comparando suas informações com as anotações de meu diário, Verifiquei estar tudo invariavelmente correto. Da mesma forma, durante recente visita ao Oeste, minha localização e condições de saúde foram transmitidas a um médium daqui, enquanto eu viajava pela estrada de ferro entre Cleveland e Toledo. Várias ideias sobre assuntos nos quais ainda não havia pensado foram-me expostas, e sempre em discordância com minha maneira de ver. Isso aconteceu muitas vezes comigo e outras pessoas, podendo-se afirmar com segurança não ter em nossas mentes exercido qualquer influência sobre as comunicações. Em seguida, refere-se ele em linhas gerais, como veremos em capítulo posterior, ao objeto dessas manifestações maravilhosas, evidenciando seu pujante significado religioso. A inteligência do juiz Edmonds era de fato notável assim como sua lucidez, pois muito pouco se lhe poderia adicionar às declarações. Pode-se mesmo dizer que o assunto talvez nunca tenha sido tão bem explanado em tão poucas palavras. Assim, o espiritualismo mostrou-se consistente desde os primeiros dias, não tendo seus professores e guias apresentado qualquer tipo de confusão em suas mensagens. Reflexão estranha e divertida vem à mente quando observamos a arrogante ciência, que, em 1850, procurou esmagar com o brilho de meras palavras o novo conhecimento, julgado pretencioso, cometendo erros em seu próprio terreno. Dificilmente se encontrará um axioma científico daquela época, tais como a finalidade do elemento, a individualidade do átomo, a origem distinta das espécies, que não tenha sido questionado, enquanto o conhecimento psíquico, tão escarnecido, continua firme em sua posição, adicionando fatos novos sem contradizer os fenômenos originais. Enumerando os efeitos benéficos desse conhecimento, escreve o juiz Edmonds. Há nele conforto para os que choram e consolo para os tristes. Ele suaviza a passagem para a sepultura e rouba da morte seus terrores. Esclarece o ateu e renova moralmente o vicioso. Anima e encoraja o virtuoso. No meio das provas e vicissitudes da existência, mostrando o seu dever e revelando o destino do ser humano, que deixa de ser vago e incerto. Nunca o assunto foi tão bem resumido. Nada obstante, certo trecho no final do marcante documento causa um pouco de tristeza. Ao referir-se ao progresso alcançado pelo movimento nos Estados Unidos, em um período de quatro anos, diz o juiz Edmonds. Há dez ou doze jornais e periódicos devotados à causa, abrangendo a bibliografia espiritualista mais de cem diferentes publicações, algumas das quais já ultrapassaram dez mil cópias. Além da multidão indiferenciada, contam-se, entre os adeptos do espiritualismo, diversos homens de alta posição e talento. Médicos, advogados, grande número de clérigos, um bispo protestante, o douto e venerável presidente de uma faculdade, juízes das nossas mais altas cortes, membros do Congresso, embaixadores estrangeiros e ex-membros do Senado dos Estados Unidos. Em quatro anos, a força dos Espíritos tinha feito tudo isso. No entanto, como está o assunto nos dias de hoje? A multidão indiferenciada tem persistido bravamente e as cem publicações desdobraram-se em muitas outras. Mas onde estão os homens esclarecidos para mostrarem o caminho? Desde a morte do professor Hislop, é difícil apontar nos Estados Unidos um homem eminente disposto a arriscar pela causa, a carreira e a reputação. Aqueles que jamais receariam a tirania do homem se retraíram diante dos esgares da imprensa. A máquina impressora triunfou onde a roda de tortura teria falhado. Os prejuízos na reputação e nos negócios, suportados pelo juiz Edmonds, foi ele obrigado a renunciar à cadeira na Suprema Corte de Nova York, e por muitos outros que se sacrificaram pela verdade, aterrorizaram as classes intelectuais, prevenindo-as em relação ao espiritualismo. Assim está a questão no presente. Mas a imprensa naquela época era bem receptiva, tendo o famoso relato do juiz Edmonds, talvez o mais belo e convincente jamais produzido por um juiz, encontrado respeito, se não concordância. O New York Courier, escreveu A carta do juiz Edmonds, publicada por nós no sábado sobre as chamadas manifestações dos Espíritos, pelo fato de ter sido escrita por eminente jurista, homem de notável bom senso nos negócios e cavalheiro de caráter irrepreensível, prendeu a atenção da comunidade, sendo considerada por muitas pessoas um dos documentos mais notáveis dos dias atuais. O Evening Mirror de Nova York, disse. John W. Edmonds, chefe de justiça da Suprema Corte deste distrito, é advogado capaz, laborioso juiz e bom cidadão. Tendo ocupado ininterruptamente, nos últimos oito anos, as mais altas posições da magistratura, sejam quais forem suas falhas, ninguém ousaria acusá-lo de falta de habilidade, diligência e... Honestidade ou destemor, ninguém poderia duvidar de sua sanidade mental ou crer que seu raciocínio tenha perdido a rapidez, a exatidão e a confiabilidade que sempre o caracterizaram. Ele é reconhecido, tanto pelos advogados como pelos litigantes do tribunal, como chefe, de fato e de mérito, da Suprema Corte deste distrito. É também interessante a experiência do Dr. Robert Hare, professor de Química da Universidade de Pensilvânia. Entre os cientistas eminentes dispostos a desvendar a ilusão do espiritualismo, foi ele um dos primeiros a se convencer de sua veracidade. Segundo suas próprias palavras, em 1853, sentiu-se convocado por amor aos seus irmãos e humanidade, a empregar toda a sua influência para tentar interromper a maré de loucura popular que, desafiando a razão e a ciência, se estabelecia rapidamente a favor da gritante ilusão chamada espiritualismo. Uma carta sua, denunciadora, publicada nos jornais da Filadélfia, onde residia, Transcrita em jornais de todo o país, tornou-se peça fundamental de numerosos sermões. No entanto, como no caso de Sir William Crookes, muitos anos depois, o júbilo revelou-se prematuro. O professor Hare, não obstante seu grande ceticismo, após cuidadosas pesquisas, convenceu-se plenamente da origem espiritual das manifestações como Crookes, inventou diversos instrumentos para controlar os médiums. O Sr. S. B. Britton faz o seguinte resumo de algumas experiências de Hare. Primeiramente, para provar a si mesmo que os movimentos não eram obra dos mortais, pegou bolas de bilhar e as colocou sobre lâminas de zinco, pondo as mãos dos médiums sobre elas. Para sua surpresa, as mesas se moveram. Em seguida, aparelhou uma mesa com fios, possibilitando-a deslizar para trás e para frente e, assim, fazer girar um disco contendo o alfabeto fora do alcance da visão dos médiuns. As letras não estavam dispostas na ordem regular. Solicitou, então, ao espírito que as colocasse em seus devidos lugares, e isto foi feito. Seguiram-se frases inteligentes que o médium não tinha condições de ver nem conhecer seu significado. Buscou, então, outro teste decisivo. Ajustou o braço maior de uma alavanca a uma escala espiral, com um indicador e um peso determinado. As mãos do médium ficavam sobre o braço menor, de tal modo que lhe era impossível fazer pressão para baixo, mas, se houvesse pressão, esta teria o efeito contrário, levantando o braço maior. E, contudo, o que é espantoso, a escala acusou o aumento de várias libras no peso. O professor Herr reuniu suas cuidadosas pesquisas e opiniões sobre o espiritualismo em importante livro, publicado em Nova York no ano de 1855, com o título Investigação Experimental das Manifestações dos Espíritos. Nesta obra, página 55, resume os resultados de suas primeiras experiências, como segue. As manifestações referidas na precedente narrativa não ficaram limitadas à minha percepção. Outras pessoas participantes das sessões também as observaram. Foram elas repetidas em minha presença, de várias formas, em muitos casos não especificamente mencionados. Os fenômenos apresentaram diversas fases. Primeiramente, ouviam-se batidas de outros ruídos, cuja causa não poderia ser atribuída a um agente mortal. Depois, os sons passavam a indicar letras formando sentenças gramaticalmente corretas, atestando a presença de um ser inteligente. Por fim, as comunicações eram de tal natureza que identificavam seus autores, amigos, parentes ou conhecidos do investigador. Houve também casos de movimento de corpos pesados, ensejando a produção de comunicações intelectuais semelhantes àquelas obtidas por meio dos sons. Embora os instrumentos fossem usados para a comprovação dos fenômenos com o máximo de precaução e precisão, não se poderia afastar a possibilidade de sua interferência nos resultados do experimento. Ressalte-se, contudo, que as provas por mim conseguidas, levando-me às conclusões acima mencionadas, foram, em essência, também obtidas por grande número de investigadores. Muitos destes jamais haviam procurado as comunicações de espíritos, nem estavam inclinados a incluir-se entre os espiritualistas. Hoje admitem a realidade desses sons e movimentos, embora não consigam explicá-los. O Sr. James J. Mapes, LLD, de Nova York, químico agrícola e membro de várias associações culturais, iniciou suas investigações sobre o espiritualismo com o intuito de, como ele mesmo disse, salvar seus amigos da imbecilidade dessa nova loucura para a qual estavam caminhando. Mediante as faculdades mediúnicas da senhora Cora Hatch, posteriormente senhora Richmond, recebeu, para perguntas suas, respostas consideradas cientificamente notáveis. Finalmente, transformou-se num legítimo crente. Sua esposa, que não tinha talentos artísticos, transformou-se em médium pintor e desenhista. A própria filha, sem que ele soubesse, se tornara médium escrevente. Quando esta última lhe falou sobre o desenvolvimento de sua mediunidade, ele lhe pediu que demonstrasse seus dons. Ela pegou, então, uma caneta e escreveu rapidamente uma mensagem cujo autor seria o pai do professor Mabes. Quando o professor solicitou uma prova de identidade, a mão da médium imediatamente escreveu. Você de certo se lembra de lhe ter dado, entre outros livros, uma enciclopédia. Veja a página 120 desta obra e encontrará meu nome aí escrito, fato que você nunca percebeu. O referido livro estava junto de outros dentro de uma caixa guardada no depósito. Quando o professor Mapes abriu a caixa, que não fora tocada por vinte e sete anos, encontrou, para espanto seu, o nome do pai escrito na página 120 do livro, conforme dissera o espírito. Esse incidente levou-o com efeito a investigar seriamente o assunto, uma vez que, como seu amigo... Professor Hare tinha sido até então materialista convicto. Em abril de 1854, o honorável James Shields apresentou um memorial ao Congresso dos Estados Unidos em que se solicitava a realização de uma pesquisa sobre os fenômenos espiritualistas. O referido documento, com 13 mil assinaturas, foi encabeçado pelo governador Talmadge. Após frívola discussão, na qual o Sr. Shields, apresentador do requerimento, atribuiu a crença dos signatários à ilusão, originada de educação deficiente ou de desequilíbrio das faculdades mentais, decidiu-se arquivar o pedido. O Sr. E. W. Capron faz este comentário. Não é provável que os requerentes esperassem tratamento mais favorável do que o recebido. Os carpinteiros e os pescadores do mundo são, de fato, os competentes para investigar novas verdades e fazer com que os senados e os tronos acreditem nelas e as respeitem. Inútil esperar pelo acolhimento respeitoso de novas verdades por homens colocados em altos postos. A primeira organização espiritualista regular foi fundada em Nova York no dia 10 de junho de 1854. Denominava-se Sociedade para a Difusão do Conhecimento Espiritual. Incluía entre seus membros pessoas eminentes, como o juiz Edmonds e o governador Talmadge, de Wisconsin. Entre as atividades da sociedade, estava a edição de um jornal chamado... The Christian Spiritualist, e as sessões diárias realizadas pela senhorita Kate Fox, mediante contrato. O público tinha livre acesso a essas sessões, que começavam às 10 e terminavam às 13 horas. Escrevendo em 1855, diz Capron, Seria impossível entrar em pormenores sobre a expansão do espiritualismo em Nova York nos dias de hoje difundiu-se ele por toda a cidade, deixando de ser para a maioria das pessoas curiosidade ou maravilha. As reuniões públicas transcorrem regularmente e as investigações prosseguem. Todavia, a época de excitação passou e todos os grupos no mínimo consideram-no como algo mais do que simples brincadeira. É verdade que o fanatismo religioso denuncia-o mas sem refutar os fatos e, de vez em quando, um pretenso libelo é lançado, com intuito de especulação. Mas o fenômeno do intercâmbio espiritual tornou-se reconhecido por toda a cidade. Talvez o fato mais significativo do período que estamos considerando tenha sido o desenvolvimento da mediunidade em pessoas eminentes, como, por exemplo, o juiz Edmonds e o professor Hare. Assim escreve este último Tendo eu ultimamente adquirido a faculdade mediúnica em grau suficiente para trocar ideias com os espíritos amigos não me cabe apenas defender os médiuns da acusação de falsidade e embuche agora é meu próprio caráter que está em jogo Assim além da mediunidade das irmãs Fox a mediunidade particular do reverendo A. H. Jervis, de Deacon Hale, de Lehman Granger, do juiz Edmonds, do professor Hare, da senhora Mapes, e a mediunidade pública das senhoras Tamlin, Benedict e Hayden, a de D. D. Holm e dezenas de outros. Esta obra não tem por objetivo tratar do grande número de casos individuais de mediunidade, alguns dramáticos e interessantes, surgidos durante a primeira fase do movimento. Recomendamos ao leitor duas importantes compilações da senhora Harding Britton, O Espiritualismo Americano Moderno e Milagres do Século XIX. Livros que perdurarão como valioso registro dos primeiros dias. A coleção de casos fenomênicos era tão extensa que a senhora Britton relatou mais de cinco mil diferentes exemplos registrados pela imprensa nos primeiros anos. Isto quer dizer que, provavelmente, algumas centenas de milhares não vieram ao público. A religião e a ciência tradicionais uniram-se imediatamente numa sacrílega tentativa de deturpar e perseguir a nova verdade de seus adeptos, enquanto a imprensa, infelizmente, achou por bem apoiar o preconceito da maioria de seus assinantes. Tal ação era facilitada porque, entre os que aderiam ao pujante movimento, havia, como se poderia esperar algumas pessoas fanáticas, outras que, por seus atos, lançavam descrédito sobre as próprias opiniões, e outras ainda que, atraídas pelo interesse, imitavam com mais ou menos êxito os dons espirituais verdadeiros. Entre esses tratantes enganadores, viam-se por vezes insensíveis trapaceiros. Não raro, porém, apareciam médiums autênticos, cujas faculdades psíquicas estavam temporariamente suspensas. Houve escândalos e denúncias, fatos legítimos e imitações. Tais denúncias eram muitas vezes feitas, como ainda são, pelos próprios espiritualistas, por se oporem com todo vigor, ao fato de serem suas cerimônias sagradas invadidas pela hipocrisia e pela blasfêmia de vilões, os quais, como hienas humanas, procuravam viver fraudulentamente à custa dos mortos. O resultado de tudo isso foi o enfraquecimento do entusiasmo inicial, recuando-se ante a aceitação do verdadeiro pela supervalorização do falso. O corajoso relatório do professor Herr provocou vergonhosa perseguição a este venerável sábio, o mais conhecido cientista da América naquele momento, com exceção de Agassiz. Os professores de Harvard, universidade que tem um registro menos invejável em matéria psíquica, resolveram denunciar sua insana adesão à gigantesca fraude. Ele não poderia mais perder sua cadeira na Universidade da Pensilvânia porque a ela havia renunciado, mas sofreu muito em sua reputação. O maior absurdo exemplo de intolerância científica, intolerância sempre tão violenta e irracional quanto a da Igreja na Idade Média, foi dado pela Associação Científica Americana... Esta erudita corporação abafou com gritaria o professor Herr quando este tentou dirigir-lhe a palavra e consignou em ata que o assunto era indigno de sua atenção. Os espiritualistas observaram, no entanto, que a associação, na sessão em referência, travou animado debate sobre a causa de os galos cantarem entre meia-noite e uma hora da manhã, Chegando, finalmente, à seguinte conclusão. Nesse espaço de tempo, uma onda de eletricidade passa sobre a Terra, de norte a sul, e as aves, despertadas de seu sono e tendo naturalmente uma predisposição para cantar, registram o um acontecimento à maneira delas. Naquela época, ainda não tinha sido aprendido, e dificilmente já tenha sido, que um homem ou um grupo pode ser sábio em assuntos de sua especialidade e, contudo, mostrar extraordinária escassez de senso comum ao enfrentar uma proposta nova, pois esta reclama completo reajustamento de ideias. A ciência britânica, assim como a mundial, tem mostrado a mesma intolerância e inflexibilidade que marcaram aqueles primeiros tempos na América. A senhora Harding Britten descreve bem esse período. Os interessados poderão acompanhá-lo por suas páginas. Algumas notas sobre a senhora Briten devem ser aqui introduzidas, pois nenhuma história do espiritualismo poderia ser completa sem referir-se a esta notável mulher chamada de São Paulo Feminino do Movimento. Era ela uma jovem inglesa que tinha ido para Nova York juntamente com uma companhia teatral e permaneceu na América com sua mãe. Sendo muito apegada à literalidade dos textos evangélicos, repeliu o que considerava uma visão não ortodoxa do espiritualismo, fugindo horrorizada das sessões psíquicas. Entretanto, mais tarde, em 1856, foi levado a ocupar-se do assunto, recebendo provas suficientes para convencer-se de sua realidade. Cedo descobriu ser ela mesma portadora de faculdades mediúnicas em alto grau. Um dos mais documentados e sensacionais casos da história do movimento iniciante foi justamente o anúncio feito por ela de que o navio-correio Pacific havia naufragado, com todos os passageiros, no Atlântico Médio, notícia esta que teria recebido do espírito de um dos tripulantes. Conquanto tenha sido ameaçada de processo pelos proprietários da embarcação, a informação estava correta, pois o navio jamais foi encontrado. A senhora Emma Harding, senhora Harding-Britain, em virtude de seu segundo casamento, Lançou-se no movimento nascente com todo o seu entusiástico temperamento, deixando sobre ele marca ainda visível. Era propagandista ideal, pois possuía todos os talentos. Grande médium, oradora, escritora, pensadora de muito bom senso e viajante ousada. Ano após ano, viajou pelos Estados Unidos, divulgando a nova doutrina sob intensa oposição provocada não só por seu caráter combativo, mas, principalmente, por seus pontos de vista, que atribuía aos mentores espirituais, pois eles eram considerados anticristãos. Ela pregoava, por exemplo, que existia uma grande permissividade nas igrejas e que era necessário atingir-se padrão moral mais elevado. Certamente, a senhora Harding-Britain não incluía o fundador do cristianismo em suas críticas. As opiniões que ela emitia vinculavam-se mais às ideias unitárias, ainda vigentes, das corporações espiritualistas oficiais do que a outro ponto qualquer. Em 1866, retornou à Inglaterra, onde trabalhou infatigavelmente, produzindo suas duas grandes crônicas. O espiritualismo americano moderno, e, mais tarde, os Milagres do Século XIX, ambas mostrando volumosa e surpreendente pesquisa, aliada a um raciocínio claro e lógico. Em 1870, casou-se com o Dr. Britton, tão convicto espiritualista quanto ela. O casamento parece ter sido feliz. Em 1878, foram juntos como missionários do espiritualismo, para a Austrália e a Nova Zelândia, e aí permaneceram por muitos anos, fundando diversas igrejas e sociedades, encontradas pelo autor ainda em atividade quando visitou os Antípodas, 40 anos depois, com o mesmo propósito de divulgação. Durante o período de estada na Austrália, ela escreveu Crenças, Fatos e Fraudes da História Religiosa, livro que mesmo hoje exerce muita influência. Havia nessa época, sem sombra de dúvida, íntima ligação entre o movimento do livre pensamento e a nova revelação dos Espíritos. O honorável Robert Stout, procurador-geral da Nova Zelândia, era tanto presidente da Associação do Pensamento Livre quanto ardente e espiritualista. Atualmente, porém, já se pode compreender, de modo mais nítido, que o intercâmbio com os espíritos e os ensinos daí provenientes são muito amplos para se adaptarem a qualquer tipo de sistema, sendo, portanto, possível ao espiritualista professar qualquer credo, desde que tenha respeito ao invisível e ao altruísmo em relação ao próximo. Além de outros empreendimentos, resultantes de seu incansável trabalho, a senhora Harding-Britain fundou o The Two Worlds, de Manchester, o qual possui ainda tanta circulação como a de qualquer jornal espiritualista do mundo. Transpôs os umbrais da vida física em 1899, deixando profunda marca na vida religiosa de três continentes. Essa digressão sobre os primeiros dias do movimento na América foi longa, mas necessária. Aquela época inicial, marcada por grande entusiasmo e muito sucesso, também o foi por considerável perseguição. Todos os líderes que tinham algo a perder, perderam. Diz a senhora Harding. O juiz Edmonds era apontado nas ruas como espiritualista louco. Prósperos comerciantes para continuarem a usufruir seus direitos comerciais, tinham de defender a própria sanidade com a mais firme e determinada atitude. Profissionais e comerciantes eram reduzidos quase à ruína. Incansável perseguição, provocada pela imprensa e mantida pelo púlpito, espraiava-se furiosamente contra a causa e seus representantes. Muitas casas, pontos de reunião de grupos espiritualistas, eram perturbadas pelas multidões, aglomeradas em suas cercanias ao cair da noite, urrando, gritando, assoviando, quebrando janelas, buscando assim molestar os pacíficos investigadores em seu trabalho profano de acordar os mortos. Como um dos jornais piamente denominava, o ato de buscar o Ministério dos Anjos. Fora os altos e baixos do movimento, tais como o aparecimento de médiuns autênticos, a ocasional denúncia dos falsos, as comissões de inquérito, frequentemente prejudicadas pela falta de percepção dos investigadores de que o êxito de um grupo psíquico depende das condições psíquicas de todos os integrantes, o desenvolvimento de fenômenos desconhecidos e a conversão de novos iniciados, alguns fatos significativos dos primeiros tempos devem ser especialmente citados. Notáveis entre eles, as mediunidades de D.D. Home e dos rapazes Davenport, as quais constituíram episódios tão importantes e atraíram de tal forma e por tanto tempo a atenção pública que merecem ser tratadas mais profundamente em capítulos distintos. Há, entretanto, faculdades mediúnicas de menor porte, reclamando breve referência. Uma dessas foi a do ferreiro Linton, homem quase analfabeto que, como a J. Davis, escreveu notável livro sobre suposta orientação espiritual. Essa obra, de 530 páginas, denomina-se A Cura das Nações. É certamente produção singular, seja qual for sua origem, sendo impossível ao mencionado autor tê-la produzido pelos meios normais. É enriquecida por longo prefácio da pena do governador Talmadge, Prefácio este que demonstra como o ilustre senador conhecia os assuntos da antiguidade. Do ponto de vista clássico e toda a igreja primitiva, raramente o assunto foi mais bem tratado. Em 1857, a Universidade de Harvard fez-se notória mais uma vez, em virtude da perseguição e expulsão de um de seus estudantes, chamado Fred Willis, pelo fato de praticar a mediunidade. Disse-ia que o espírito de Cotton Mather e os velhos perseguidores de bruxos de Salem tinham invadido o grande centro de saber da cidade de Boston, sempre em luta, naqueles primeiros tempos, com as forças invisíveis que ninguém de certo pode dominar. Tudo começou pela atitude intempestiva do professor Elstice, desejando provar a fraude de Willis, conquanto todas as evidências mostrassem claramente ser este legítimo sensitivo, que, inclusive, evitava a todo custo expor suas faculdades em público. O assunto provocou ao mesmo tempo excitação e escândalo. Proliferavam nessa época os casos de maus-tratos. Devemos reconhecer, contudo, que a esperança de ganho de um lado e a efervescência mental causada por tão inusitada revelação de outro estimulavam a desonestidade de alguns médiuns, enquanto outros se entregavam aos excessos do fanatismo ou faziam grotescas declarações. Tudo isso retardou o sucesso imediato que os mais saudáveis e convictos espiritualistas esperavam, e mereciam alcançar. Curioso tipo de mediunidade atraiu muita atenção. Tratava-se das faculdades do fazendeiro Jonathan Coombs e de sua família, residentes num rústico distrito de Ohio. Os fenômenos por ele produzidos não necessitam, porém, ser aqui relatados minuciosamente, pois são da mesma natureza dos obtidos pelos irmãos Eddy, a serem discutidos em capítulo posterior. Os instrumentos musicais foram largamente empregados nas demonstrações da força espiritual, e a cabana dos Kuns tornou-se célebre em todos os estados vizinhos, atraindo constantemente muitas pessoas, embora localizada a 70 milhas da cidade mais próxima. Parece ter sido um caso genuíno de mediunidade de efeitos físicos, de natureza bruta, como era de se esperar, por ser o centro físico do fenômeno um fazendeiro rude. Muitas investigações foram realizadas, mas os fatos passaram em pela crítica. Kunz e sua família tinham às vezes de deixar a própria casa por causa da perseguição das pessoas ignorantes entre as quais viviam. A vida rude ao é ar livre, de fazendeiro, parece ser particularmente adaptada ao desenvolvimento da mediunidade de característica física. Assim, manifestou-se primeiramente na casa de um fazendeiro americano. Mais tarde, os Coons em Ohio, os Edges em Vermont, os Foz em Massachusetts e muitos outros mostraram as mesmas faculdades. Parece-nos apropriado finalizar esta pequena resenha dos primeiros dias, citando um evento em que ficou provada a importância da intervenção espiritual para a história do mundo. Trata-se do caso das inspiradas mensagens que determinaram a ação de Abraham Lincoln no momento supremo da Guerra Civil. Os fatos, fora de discussão, foram narrados com provas satisfatórias no livro da senhora Maynard sobre o grande estadista. O nome da heroína da história era Nettie Colburn, doméstica da senhora Maynard. Essa moça, de notável força mediúnica, foi a Washington no inverno de 1862 para visitar o irmão, internado no Hospital do Exército Federal. A Sra. Lincoln, esposa do presidente interessada no espiritualismo, ao participar de uma sessão com a senhorita Colburn, sentiu-se tão impressionada pelos resultados da experiência que, no dia seguinte, colocou à disposição da médium uma carruagem para levá-la à presença do presidente. Nettie descreve a maneira gentil como o grande homem a recebeu no palatório da Casa Branca, mencionando os nomes das pessoas participantes da reunião. Diz ter entrado em transe profundo logo que se sentou, de nada mais se lembrando. Assim continua. Por mais de uma hora fui compelida a falar ao presidente. Soube depois, pelos meus amigos, ter tratado de assuntos que ele parecia compreender integralmente. Eles, entretanto, muito pouco percebiam, até que... Em dado momento, foi feita referência à próxima Proclamação da Emancipação. Foi ordenado, então, ao presidente, com extrema solenidade e ênfase, que não suavizasse os termos da proclamação, nem retardasse sua transformação em lei para além do início do ano, pois este ato seria o coroamento de sua administração e de sua vida a despeito de ser aconselhado por grupos poderosos a adiar a medida em referência, substituindo-a por outras providências que procrastinassem o advento da lei, não deveria seguir esse conselho, mas permanecer firme nas próprias convicções, cumprindo destemidamente a missão para a qual tinha sido designado pela providência divina. Segundo afirmaram os presentes, a jovem, tímida, desapareceu diante da majestade de suas declarações, da força e do poder de sua linguagem, bem como da importância da comunicação. Parecia existir uma poderosa força espiritual masculina discursando sobre a direção de autoridades quase divinas. Jamais esquecerei a cena à minha volta quando readquiri a consciência. Achava-me de pé em frente ao Sr. Lincoln enquanto ele, reclinado em sua cadeira, com os braços cruzados sobre o peito, olhava atentamente para mim. Recuei, então, naturalmente confusa. Sem me recordar de imediato onde me encontrava, perpassei o olhar pelo grupo, envolvido em perfeito silêncio. Concentrei-me por instantes para identificar o local onde estava. Um cavaleiro disse em voz baixa, — "Senhor Presidente, o senhor notou alguma coisa peculiar na forma da mensagem? O senhor Lincoln levantou-se, como despertando de uma fascinação. Olhou de relance o retrato de corpo inteiro de Daniel Webster, dependurado acima do piano, e respondeu enfaticamente, Sim, é muito singular, muito. O senhor Soames disse, Sr. Presidente, Seria impróprio se lhe perguntasse se houve alguma pressão para o senhor adiar a lei da proclamação? O presidente respondeu, nestas circunstâncias, a pergunta é bem apropriada, pois somos todos amigos. Sorriu para os companheiros e acrescentou, Resistir a tal pressão está esgotando meus nervos e as forças. Nesse momento, os cavalheiros rodearam-no, falando em voz baixa. O senhor Lincoln era o menos falante. Finalmente voltou-se para mim e, repousando a mão sobre minha cabeça, pronunciou, de modo inesquecível, estas palavras. Minha filha, você possui um dom singular, vindo de Deus, não tenho a menor dúvida. Agradeço-lhe por sua presença aqui esta noite. O ocorrido é talvez mais importante do que se possa avaliar. Devo deixá-la agora... Mas espero vê-la outra vez. Sacudiu-me suavemente com a mão, curvou-se diante do resto do grupo e saiu. Permaneci ainda uma hora conversando com a senhora Lincoln e seus amigos, retornando em seguida a Georgetown. Essa foi minha primeira entrevista com Abraham Lincoln. Trago sua lembrança tão nítida como se fosse a noite em que ocorreu. Foi esse um dos mais importantes casos da história do espiritualismo e, possivelmente, um dos mais importantes da história dos Estados Unidos. Não apenas estimulou o presidente a dar um passo que elevou acentuadamente o tom moral dos exércitos do norte e pôs nos homens algo do espírito das cruzadas, mas apressou-o a visitar os campos, em atendimento a uma mensagem posterior, com o melhor efeito sobre o moral das tropas. Entretanto, poderia o leitor vasculhar a história dessa grande luta e toda a vida do presidente, sem encontrar qualquer menção a esse notável episódio. Tudo isso faz parte do injusto tratamento suportado pelo espiritualismo por tanto tempo. Se os Estados Unidos apreciassem a verdade, não permitiriam de certo, como se vê atualmente, que o culto, cujo valor foi demonstrado no momento mais sombrio da história americana, fosse perseguido e reprimido por policiais ignorantes e intolerantes magistrados, isso sem falar da imprensa, zombando continuadamente do movimento que produziu a Joana D'Arc de seu país.